E pessoal, beleza? Aqui é o Tia, trazendo mais um vídeo pro canal. Já todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago um vídeo aqui pra vocês, galera, de Dedetank. Só o Dedetank antigo que eu trouxe aí. E eu vou mostrar como que minha continha tá. Fiz algumas evoluções nela. Offline, né, mano? Deve mostrar como que ela tá. Ela tá nível 1, e já tá com 173 mil de FC. Não é Tudo fudoso. Menos o chapéuzinho aqui, mas eu vou colocar fudoso agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Já colocando até fudoso naquele pra Deixa eu ver aqui. Pode ser. Eu acho que é que nem itens. Comprar... Ah, eu vou comprar aqui uma 150 pra garantir sucesso. E comprar aqui o negócio de 25% aqui também. Comprar 100. E isso aqui. Símbolo de Deus e comprar 100 também E o link deita na descrição se você quiser entrar uh, Deixa eu ver o que mais que eu posso comprar aqui hum, Pacote, cesta Não vou Comprar um balãozinho também porque eu tô sem É, vou fazer isso E beleza Vamos aqui colocar mais 12 Ficar fudoso logo de uma vez Imagina, das 7 primeiras Esse é uma cagada, hein mas, aí, ó, segunda aí, sucesso. Beleza, né? Suave. Composição aqui que é difícil, galera, de colocar. Deixa eu ver aqui, é o mais fácil que eu tô usando. Não tem mais dois aqui? Vou colocar isso aqui, então. Não precisa dizer, é difícil em colocar aqui, galera. Ainda Ainda é mais sem sociedade. Beleza? Vamos tentando, né, mano? Vai tentando que é a hora da sucesso. Nossa, sucesso de primeira, a gente já vem cá compra mais... Mais 150. Ah, não. Dá pra comprar 99. 99 aqui também. Posição ajuda aqui, galera, na moral. Eu tô jogando esse serve porque eu curti, mano. Dá uma nostalgia da versão antiga, sabe? Que é a versão do 337, quando a gente jogava. Ainda mais sendo pirata, daí eu falo assim, dá pra querer... Fazer as coisas bem mais de boa, bem mais fácil. Aí, ó, coloquei full 40 aqui. Agora tem que colocar o anel da eternidade aqui Tem um mais três, como vendo é que eu tirei um mais três aqui? Eu não tô encontrando, mas de boa Vamos colocar aqui na arminha, na pro 40 Que vai dar uma ajuda, hein é, Não, calma Tênis, tu, Tá indo isso tudo, tá lá pra vocês aí, tá bugado, mano Só então, que dá uns bug doido aqui é levar tudo de uma vez, mano, você tá ficando é doido Mano, aqui já tá. Ah, só um negócio, Esse bug que dá aqui... Complicado, se o dono tivesse assistindo aí, arruma isso aqui, meu filho. Só um negócio, jogar desse jeito aqui é complicado, fiote. Foca aí para todas, mesmo que a versão seja antiga. Caindo em um em um, a arma voltando pra cá, a pior coisa que tem, mano. Não rola muito, tô ficando doido. Pode ser qualquer DDTank, daí coloca em composição, fica difícil, né. Imagina se faz com essas aqui, que é... 40, imagina que é 50. Dá 12% de chance de sucesso, ó. lá, pra você ver, é... 12,5%. Aí, vamos dar sucesso aí, quarentinha para nós Vamos pegar uns 200k aqui de FC para dar aquela moralzinha velho. E ó O 40, muito bom Vou Colocar aqui no óculos também Essa aqui mais faz, eu acho, essa azul Ó, só foi falar É que mais faz a vermelha Vamos <risos> lá isso aí, vamos ver se dá sucesso, né Tentar colocar full 40 aqui, galera Vai demorar um pouquinho, mano mas fica aí no vídeo aí que eu acho que vocês vão curtir Vou tenho uma acelerada aí na voz Tô gravando pelo Cantaza Melhorzinho, né, mano? Pra gravar Vamos ver se dá sucesso aqui em tudo Vai demorar um pouquinho pra dar sucesso Mas vamos tentar aí Porque eu não tenho a é, sociedade ainda Eu acho que vou criar Não sei se eu crio uma sociedade Que gasta muito cupom, mano Criar uma sociedade O Pano Ferreira e isso aqui Beleza Negócio difícil pra dar sucesso Faia também Muito difícil de dar sucesso aqui Mas beleza Se a gente ter feito offline, mas de boa, vou tentar aqui mano. É beleza Ó, oh, deu sucesso aqui Assim, de primeira foi falado, aí começa a dar falha. Vai pegar um FC legal aqui, hein, galera? E eu vou mostrar onde que eu peguei esses itens. chegar essas pedras tudo. Fica ruim dessa versão um pouquinho, que... As coisas não tão certo assim, não. Aí, ó, pegou 200k, mano. O pontinho tá ficando forte. Vou aproveitar aqui, vou colocar mais 12, quer ver? nosso escudinho. Vamos pega um FC melhor. Não, tá mais 7 já. Depois de falhar aquilo tudo, tá dando sucesso aqui, hein? Só foi falar, mano. O que que é isso? Vou colocar o título desse vídeo de evolução, galera. Porque é a evolução que eu tô fazendo aqui, eu vou mostrar a evolução offline que eu fiz, que foi colocar tudo full mais 12 E aproveitar fazer a evolução aqui com vocês também Fica de jeito, eu tô lascado Vai, esse aqui? Vamos tentar Mais 9, oh, pra falar a verdade E mais 9 E mais 10 Vamos na é evoluçãozinha assim que vai ficar legal até Hum, aí sim, botando fé O negócio tá, tá do bom até Não vai gastar tanta pedra, senão Não vai conseguir colocar Mais 12 Galera, se tiver curtido esses estilo de vídeo Na versão antiga, comenta aí, mano Que eu posso trazer mais e muito obrigado pelos likes que vocês deixaram no último vídeo. A gente bateu 40 likes em um dia. Botei fé na galera. Pedi 100 likes, se bater 100 likes vai, eu ia trazer mais vídeo. Mas eu tô ligado que vai bater, vai demorar um pouquinho, mas bate 100 likes de boa. Mas o que jeito eu tô trazendo aqui, porque o canal tá meio paradinho. Quer deixar o canal movimentado com o vídeo aí. aproveitar que tá de quarentena, aproveitar que eu tô com dois meses parado dentro de casa. Eu vou trazer vídeo pra vocês de montão. E live também, beleza galera? Não se esquece não, que eu vou fazer live aqui pra vocês tá falhando, mas isso é normal, a gente tá na versão antiga. E o bom desse... Ó, vou explicar, quer ver, é meu... Tipo assim, a é minha visão aqui desse servidor, galera. O bom desse servidor, o que que é? Porque, tipo assim, e não é que é servidor assim que você vai entrar vai colocar tudo com mais 12 e, e acabou o servidor, não. Aqui é você vai ter de querer focar, mano, pra você ficar forte, velho. Porque é difícil, mano, de upar aqui. Não é assim, não. Você vai chegar aqui, é, colocou mais 12 e já era. nem pra pegar, velho, pra pegar, quer ver, colocar mais 12 aqui é difícil, mano. Pode ter cupom full, mas é difícil. Tem a mesma... É, quer ver, eu falo assim, a função dos outros dedos, até que hard só tira que esse negócio do cupom, né? E é pirata. Mas não perde a criatividade do servidor, não. Beleza? a mesmo, não E será que eu vou gastar essas pedras todas? Não vou conseguir colocar mais doce? Não vou ser azarado mesmo, hein? Vocês têm noção, galera. Eu tô aqui já faz um tempinho. Já tentando colocar mais doce. Ó. E não vai assim não, hein? Achando que dá sucesso assim. <risos> não é assim não, filha. Vou guardar 99 aqui, porque qualquer jeito a gente usa isso aqui pra tudo, né, mano? Esse é o melhor jeito de gastar cupom, ó, pra vocês verem, ó. Coloquei as 99 lá, oh, Deixa eu falar um negócio também, aqui, Essa vai ter selfie, ó. Um sucesso aí pra nós. Ô, oh, peste. Felizmente, foi isso, né? Quem dera se pra colocar aqui. Mas enfim, vamos colocar aqui, ó. Não meta FC, que aumenta é o FC mesmo, é as composição Vou dar um corte aqui, galera Vou dar um pause no vídeo, vou voltar com as composição fu 40 aqui, fu 40 aqui E fu 40 nos anelos aqui, ó Pra ficar mais de boa O já tá, vou voltar com as composição tudo fu 40 Vamos ver quantos de FC eu vou pegar, vamos ver se eu consigo pegar pelo menos uns 250k Voltei aqui, galera Então, o que que acontece? Daí eu coloquei tudo fu 40 aqui, mano Como eu disse pra vocês que eu ia colocar Demorou um tempo, hein, merece seu like por isso Ó, pegamos até mais que esperado mas 250k, pegamos quase 280k, colocando uma composição foi 80. Fora que não tem colar nem pulseira, hein? Na hora que conseguir, vai ficar com um FCzinho legal. Mas é isso, né? O que deu pra fazer? Tô esperando alguma sociedade aceitar aqui, né, mano? Tô aplicando aqui na sociedade pra ver se elas aceitam. É difícil, mas com um o tempo eles aceitam aí. Tem uma galerinha jogando no servidor, né, mano? Porque eu, eu não sei o que acontece que não aparece aqui, ó, galera. Deixa eu ver se tem alguém tirando PVP aqui eu não tô gravando esse vídeo de madrugada, só pra deixar bem claro aí pra vocês. Vamos ver se alguém pra tirar um PVP. Vamos ver aqui. É, vocês? 6 tem gente jogando, entendeu? A então, pontinha tá bonitinha, o que vocês acharam? Consegui esse bumerangue aqui no primeiro vídeo tá indo mano acho que vou encontrar ninguém para tirar PVP agora galera entra aí o link tá na inscrição mano vem jogar aí com nós vim hum, acho que não vou encontrar ninguém não então não vou tirar PVP não deixa eu colocar entre os servidores aqui ó esse cara deve ser um nível 40 eu acho não pode vir meu filho pelo menos um hit eu vou te dar nível 11 já quase 300k Nossa! <risos> pega o nível 34. Beleza. Não é capaz de eu morrer aqui, ó. Quer ver? Não é capaz não, vou morrer. Ô, oh, miséria Galera, esses caras também tá bem forte mano. A hora que vai perreter, os caras é nível. Olha você ver o nível dos bichos. Eu comprei com a situação do Tietchan. não dá nenhum rich né? Vamos ver se encontra outro. Não encontrava uma PVP, não. Mata ah, que fim, né? nível 10 aí, ó. Que dá pra gente me matar. Uh, pai. <risos> Deixa eu ver se nível 10 como que tá. Mais 12, 12. Tão fortinho assim, não. Felizmente, meu filho, um salve pra você. Mas vamos morrer? Aquele modelão? <risos> Já era A gente morre uma, mata outra, né? Pra não ficar aquele negócio feio aqui no vídeo Mas basicamente é isso o The Tank, galera E essa é a evolução que eu fiz aqui no The Tank. Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, não se esquece, mano De deixar o seu like que isso é muito importante Pra poder divulgar o, o vídeo que eu tô fazendo aqui E se você tiver interesse em me seguir Nas redes sociais, tá na descrição E o link do The Tank tá na descrição também Lembrando bem que tá com um o encurtador de é, URL. Então 5 segundos pra você ver o anúncio Clicar lá no seu robô E pular lá, ó Daí você vai cair no DD Tank. Isso é uma forma de me ajudar. Então se você pud é, puder me ajudar, tamo junto, né? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço, senhor TT. E falou.